Oh, jovens, então no vídeo de hoje bem simples, eu vou ensinar um negócio que eu não achei na internet, que é como bindar esse controle aqui, ó, STX2, que é da Spectrum com o receiver dele, lógico. Esse receiver aqui, ó, SRX200. Você tem que ter esse carinha. É um jumper nada é mais é do que um jump. Ele liga um fio no outro. Então eu vou usar esse S aqui. ESC da Rob Waterproof, de 60 a Dá pra usar dois ou três S nele. Então eu vou fazer de ligar ele. Aqui é onde liga no rádio, que é aqui. Aqui é onde liga a bateria. Aqui ele liga o motor. Então eu vou pegar o motor. aqui eu tô usando. O motor da Kim Rob quatro polos de 3660, a medida dele de 3.800 kV. O Atercruz também, certo? Então vamos ligar ali no S aqui. Não tem erro, é igual a brincar de Lego, vermelho no vermelho, amarelo no amarelo, preto no que sobrou, que no caso é o azul, certo? Ligou aqui, beleza. Agora a gente vamos ligar o ESC no rádio, certo? O ESC que eu vou ligar ele nesse cara aqui, ó no segundo aqui, ó. Colocar aqui, coloquei aqui, certo? Se você errar o lado aqui, não tem problema. No máximo o motor vai girar ao contrário, entendeu? E ver se Colocar pra frente, ele vai girar pra trás, pra trás ele vai girar pra frente. O servo, eu vou usar um servo que da China aqui, que é o um backup, só pra mim de backup, que estar aqui, ó. MG996R. Fala que ele tem até 15, 15 ou 20 kg de torque, não lembro agora, e é de metade aí. A case é de plástico, mas funciona Vamos ligar aqui também. É em cima que liga no auxiliar. Esse é o mesmo esquema. Se você errar o lado aqui, ele vai girar quando você colocar pra direita pra esquerda ou pra esquerda para direita. Vamos ligar a bateria. Estou usando a bateria da Florian, de 2S, 2200 mAh, 35C plug, beleza? Então o motor tá ali, o servo tá aqui, tudo ligado, agora vamos ligar aqui ó, botãozinho, liguei, o motor já tá girando. Barulhinho, certo? Vamos pôr aqui, um, um aqui o jumper. Jumper você põe aqui na, na parte que tá escrito bind. Bind, ok? Coloca aqui. Certo é você desligar, Liga de novo, okay, desliguei. Liguei. Tá vendo que ele tá piscando? Então ele tá em modo de 20 Bind. Ok? Eu vou tirar o controle. Vou ligar ele colocando pra direita. Deixa eu levantar esse. esse eu uma esponja embaixo aqui Um plano aqui para fazer carro fazendo um barulho. Já coloquei um plano embaixo, não fazer barulho. Então, vou ligar o controle segurando pra direita. Eles falam pra colocar tudo isso daqui. eita de novo. Eita, em novo bind. então eles falam para deixar todos esses controles aqui no meio eu deixei todos no meio, vou deixar esse aqui no meio também, esse no meio, esse aqui no meio, esse aqui no meio, aqui no meio também então para a direita, liga o controle, tá vendo que ele tá piscando a luz aí, ó beleza, fiz um barulhinho, o barulhinho, como é que faz, vou soltar, Bindou. tá vendo, parou de piscar agora se eu girar aqui ó, olha o servo ali, tá vendo, o motor Vou pegar na mão aqui, ó. Vou dar ver se você vê que tá girando, ó. Beleza? Aí agora, depois que você bindou, você faz o quê? Você desliga o ESC. Desliga o ESC. Tira o plugin dele. Desliga o controle. Tá sem plug. Ok? Sem plugue aqui, ó. Agora eu vou ligar ele de novo. Pode ver que ele não tá mais piscando pra blindar. Vou ligar o controle. E o controle desse dialuzinho tá em comunicação e tá funcionando. Hum. Beleza? Então é isso aí. Vídeo rápido, simples, que eu não tinha achar na internet. Eu aprendi a blindar, eu vi no manual. Algumas pessoas podem ter dificuldade, então já tá aí simples e fácil. Beleza? É isso aí. Fui.